E aí Shadow aqui de novo, hoje a gente está vindo com Exit The Gungeon, ou Saia do Balabirinto, jogo de masmorra, sensacional, é o segundo jogo da série Enter The Gungeon, né? primeiro você entra no Balabirinto e agora você sai do Balabirinto, vamos ver qual é que é, um negócio que eu gostei, Eu não sei se o outro tinha essa opção ou não, é deixar o mouse gigantesco, porque a gente tem uma certa dificuldade de se posicionar, mas tá bom. Então o nosso a gente gosta de jogar com o soldado. Tem os outros personagens da série anterior. E. E é isso, aqui é essa área. Você, conforme você vai explorando, você vai abrindo essas portas, né? Você vai adquirindo coisas com isso. Não sei se o outro era possível fazer isso aí não, viu? Porque eu não tô conseguindo enxergar. Muito bem, Tinha uma plataforma ali. Bom, o jogo funciona assim, você entra numa área e você tem que ganha, vencer o jogo sem morrer nenhuma vez. Morreu, perde tudo. Vamos lá! Essa carinha... Agora o jogo virou uma espécie de plataforma e as armas, em vez de você ir comprando ou achando, eles vão elas vão mudando aleatoriamente e é isso tem que se adaptar se adaptar sem parar é importante pegar essas moedinhas que na verdade são cápsulas né Minha nossa deixa eu estou tentando explicar aqui alguma coisa Bom. E, bom, é tudo, tudo em formato de bala, tudo relacionado com armas, por exemplo, os inimigos são balas, igual os mocegos, balas com asas, os bonequinhos são balas, as armas atiram armas, a gente pegar uma bazuca, o dinheiro são cápsulas, muito bem, como funciona? Funciona assim. É só isso o jogo <risos> Mas é bastante desafiador é Bastante desafiador, bem bonitinho a música... a música Parece que não foi feito muito a respeito da versão anterior Os coletando tudo Quebrando tudo a dinâmica é a seguinte, você consegue desviar das balas pulando ou rolando. Foi é louco essa arma! É bonito, é bonito! Eu não sei o que isso significa essa, essa moeda aqui, mas tá bom, tá valendo. Ao término das áreas você ganha, ganha itens que te ajudam ou te atrapalham também. Eu gostei mais desse estilo. Você não precisa explorar o balabirinto, né? Só um elevador e subindo, porque o negócio está ruim. Né? Eu não gostei dessa arma não, viu? Parece que, tem que tirar o algodão. Olha lá, uma bala de shotgun com uma shotgun. fantástico. Oh, agora sim, uma arma excelente. Agora a gente <risos> tira bigorna. Né? As armas não fazem o menor sentido. Lembra, a gente conseguiu desviar? Nossa, pulei para o errado. Eu acho interessante também aqui Muito então bem, como a gente recolheu tudo automático, significa que vem um chefe agora Olha que louco <risos> Búfalo mais forte que um touro hein? Não sei se a gente está indo bem ou não. É claro que estamos em um desacerto. Não gostei nada de você trocar uma arma fortíssima por um revólver. Derrotamos o boi. Derrotando ele te dá várias coisas. Anel de proteção valenta, ajuda fisicamente os favoráveis. E aí depois quando conclui a área você tem acesso aí ao mercadinho. Aqui é o seu menino. Mesmo personagens de antigamente. Bala alfa. Balas gordas. Eu gostei disso aqui, balas gordas. Obrigado pela preferência. Mais gordas igual mais fortes. <risos> tem esse rato aqui que te dá umas chaves, eu não sei qual é que é Tem uma história, eu tenho certeza que tem uma história, mas não é o principal O principal desse jogo é o desafio e o desacerto Não, não valeu, não tem salto Seus amigos vão apodrecer, xarope rato. Agora eu mudou, tem essas cinco portas, a segunda área, a gente vai fazer até se derrotar, né? não vai demorar. Nossa. Nossa, a gente já está no fim! O que, que é isso? Nossa, nossa, nossa! Ó, pegamos um coraçãozinho! <risos> Conseguimos quase sem. Quase sem HP! Ó. Perdemos todo HP muito fácil! Você morre muito depressa nesse jogo! Tem muito depressa mesmo! Por isso tem que gostar bastante do tipo. estilo. Uma área bem sossegada, Perto da outra. Vou tentar fazer tudo. Eu não estou muito otimista, viu? Coração, hein? Mas não. Pedra de womb branca. Eu Não entendi. Eu apertei muito rápido. Desculpe. Ele tem um recurso que também não usou. Nossa, tomando, tomamos, hein? Tomamos. E assim acaba a nossa gameplay. Mostra aí o seus... que, que você fez, né? As armas que a gente pegou ao longo do jogo. É. É um jogo interessante e desafiador. Eu quero voltar para a subfenda. <risos> quero dar uma olhada no menu só para mostrar que eu acho bonitinho. Parece um joguinho de portátil. E eu não mencionei, mas esse jogo está disponível só para PC e iOS, por enquanto. Mas eu acho que deve sair para todas as plataformas, né? Porque o primeiro foi, muito, foi um sucesso, né? Bom, assim pessoal, tá aí Enter the Gungeon. Se vocês gostaram dessa nossa gameplay curtíssima, deixa o seu like. Se inscreva no canal, doendo nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie. Metroidvania é e recomendações como essa Foi pedido Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta da lenda E fica assim, até tá, o próximo vídeo, ó Viva amizade